Sim, não há nenhum problema em você contratar motoristas para dirigir os veículos que os seus amigos vão te emprestar. Esteja atento para que você tenha toda a documentação de suporte dessa contratação, faça os pagamentos pela conta bancária de campanha para não ter problemas. E quanto aos veículos que os seus amigos vão te emprestar, observe se de fato eles são os proprietários desses bens, pois só pode ser emprestado, cedido gratuitamente para campanhas, bens móveis ou imóveis de propriedade dessa pessoa física. Um abraço! Até a próxima dúvida.